Fala soldado, se liga aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você que agora na tela do meu computador um padrão de ambas marcam baseado no placar de 3 a 2. Se você entendeu o que eu vou te passar aqui agora, mano, você vai ganhar muita grana com isso. Mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador do Tropo Milionário, que é o maior e melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas O nosso grupo VIP que manda entradas 24 horas por dia para os nossos soldados, tanto de futebol virtual quanto de futebol real, tem tudo lá. Mas enfim, não vou falar sobre isso aqui não, se você quer saber mais sobre o Tropa Milionária, vou deixar o link aqui na descrição para você, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você um padrão em ambas marcas, para você que quer fazer suas próprias análises, para você que quer ganhar grana, às vezes sem depender de nenhum tipo de grupo, nem nada do tipo tal, tá? quero mostrar para você que agora, na tela do meu computador, um padrão de ambas marcas, baseado no, no, no placar de 3 a 2, que acerta muito, mas acerta muito mesmo, se você tiver gestão, se você já tiver um bom controle você consegue fazer uma boa grana com o que eu vou te mostrar aqui agora todos os dias batendo a sua meta e saindo fora do mercado garantindo dinheiro aqui ó no seu bolso beleza então primeiramente quero pedir para você o seguinte olha, esse vídeo é de graça eu não tô cobrando por esse vídeo para você então quero pedir para você em troca disso para ser somente o seu like ok para ajudar com que o nosso canal cresça e pedir para você se inscrever porque já é benefício para você tá porque porque se você está aqui é porque você quer aprender novas estratégias você quer ganhar mais dinheiro então se você se inscrever no canal você vai receber notificações dos próximos vídeos eu tenho certeza que esses vídeos poderão fazer você ganhar cada vez mais dinheiro então se inscreva aqui agora soldado beleza bom vamos lá primeiramente eu vou compartilhar a tela do meu computador com você aqui neste exato momento para poder te mostrar essa estratégia, tá? Lembrando o seguinte, essa estratégia que eu vou te mostrar aqui, ela é baseada no placar de 3 a 2. E tem um outro detalhe importante, tá? É muito importante que você tenha conexão, ok? É muito importante que você tenha conexão com um site de análise. Você precisa ter acesso a um site de análise, que é basicamente esse site de análise aqui que eu vou te mostrar agora na tela do meu computador, ó. Vou compartilhar minha tela com você aqui agora. Pronto, ó. Você está vendo essa plataforma aqui agora E você precisa ter acesso a essa plataforma Que é a plataforma onde você consegue ver os resultados De todos os jogos em tempo real Como você está vendo aqui agora Na tela do meu, seu, do meu computador e tudo mais então você precisa ter acesso ao site de análise, tá? Se você não tem acesso ao site de análise, eu vou deixar o link deste site aqui para você na descrição aqui agora Que você consegue ter os relatórios de tudo, tá? Então você consegue ver aqui, ó, relatórios de over 1,5, over 2,5, under, ambas marcam Consegue ver os times que mais fazem gols, os times que mais tem vencido fora de casa Consegue ver tudo, beleza? Bom, então como você faz para identificar esse padrão que eu vou te mostrar aqui agora em ambas marcam? Vamos lá Primeiro ponto, tá? Aqui dentro do site, você vai vir aqui na aba de horários aqui em cima você vai clicar aqui em horários, tá? E aí vai aparecer os campeonatos aqui para você. E aqui os resultados vão se atualizando na medida com que os jogos vão acontecendo, ok? Então, por exemplo, na EuroCup e agora na Best 365, está passando o jogo do minuto 41, beleza? Bom, vamos lá. Qual que é o padrão? O que, que você vai precisar analisar aqui, primeiramente falando? Você vai clicar, você vai localizar um placar de 3 a 2 e vai clicar nele, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu cliquei no placar de 3x2 e aí automaticamente o sistema me mostra todos os 3x2 que aconteceram aqui nas últimas 24 horas, beleza? E aí qual que é o ponto importante que você precisa analisar aqui, ó? O que que acontece, ó? Nós temos esse 3x2 aqui. Você sempre vai pegar a partir do primeiro jogo após um 3x2. Ou seja, é o seguinte, você tá lá assistindo um jogo na Best 365... Tem que ser um momento, você tem, precisa tirar um tempinho para você estar tá assistindo os jogos, ok? Primeiro ponto, você vai entrar no site de análise e vai analisar como que foram os resultados das últimas 24 horas no resultado de 3x2, ok? E o que, que você vai localizar? Os três jogos logo após um 3x2. Quais foram os resultados, ok? Então aqui, ó, vamos pegar aqui por cima, esse 3x2 aqui aconteceu. Os três jogos seguintes, o que, que aconteceu? Logo no primeiro jogo, tivemos um ambas marcam. Esse outro 3 a 2 aqui, logo nos três jogos seguintes, no terceiro jogo, são ambas marcam. Nesse 3 a 2 aqui, nos três jogos seguintes, saíram ambas marcam. Nesse outro 3 a 2 aqui, logo em seguida, saiu mais uma ambas marcam, olha, de primeira. Nesse outro aqui, saiu de segunda. Vamos ver aqui, ó. Nesse outro aqui, saiu de segunda novamente. Nesse outro aqui, saiu de primeira. Nesse outro aqui, saiu logo de segunda. O que isso está mostrando para gente? Pô, que logo após um resultado de 3x2, dentro dos três próximos jogos, na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, saem ambas marcam. E aí, qual que é o padrão que você precisa analisar primeiramente falando aqui? ó? Pô, se nas últimas 24 horas... O que está mostrando o resultado das últimas 24 horas? ó? Se nas últimas 24 horas tá, tiver... Pelo menos 90% de assertividade, ou seja, que somente um jogo não tiver saído três jogos né, seguidos ali com ambas marcas, mas o restante sim saíram, quer dizer que aquele padrão está respeitando muito naquele campeonato. Então quer dizer que é o seguinte, se saiu um 3x2 já pode iniciar uma entrada ali que tem grande chance de sair. Vamos analisar em outro campeonato para ver se em outro campeonato, por exemplo, está respeitando também o padrão ou não. Olha aqui, ó, um 3x2 aqui na Copa do Mundo, saiu uma sequência de ambas marcas, ó. Outro 3x2 aqui saiu no terceiro jogo, outro 3x2 aqui saiu no segundo, outro 3x2 aqui saiu no terceiro, que também foi um 3x2. Outro 3x2 aqui saiu de primeira, outro 3x2 aqui saiu de segundo. olha só. Outro 3x2 aqui saiu novamente, ou seja, ó. Todos, todos os 3x2 na Copa do Mundo também respeitaram Vamos ver só mais um campeonato Copa, a Superliga, olha só 3x2 aqui, saiu logo em seguida 3x2 aqui, saiu logo em seguida 3x2 aqui, saiu de primeira Aqui também foi de primeira Aqui foi de segunda Aqui foi de segunda também Aqui novamente de primeira Aqui novamente de segunda E aqui de terceira, tá vendo? Então assim, respeita pra caramba esse padrão aqui Respeita pra caramba A questão é que nesse padrão aqui Necessariamente falando É legal você, você precisa estar ali logado Acompanhando os jogos Então você precisa tirar um tempinho Tipo assim Ah, vou tirar um tempo aqui E ficar assistindo os jogos aqui Na hora que pintar um 3x2 Você já inicia uma entrada. Então, esse é um padrão que funciona e que paga muito bem na Best 365 em Abasmarco. E aí, como você pode ver que a assertividade é muito alta, talvez com uma, talvez com duas entradinhas, por exemplo, você consegue bater sua meta do dia, ok? É, muitas pessoas perguntam, Júnior como que vocês conseguem chegar nesses padrões, chegar nesses resultados analisar isso? Bom, hoje na minha equipe, para quem não sabe, hoje nós temos aí nove é, pessoas na nossa equipe, sendo três analistas, basicamente, em futebol virtual e um analista em futebol real, então a gente uh, pega vários e vários tipos de padrões, a gente está sempre analisando, está sempre se atualizando, está sempre buscando novas estratégias que vai manter a assertividade dos nossos grupos VIPs também sempre altas, por isso que a nossa assertividade dos nossos grupos VIPs sempre se mantém acima de 90%, 92%, tem dia que baixe 96%, por exemplo, tá? Então só para vocês entenderem, então estou deixando aqui para vocês mais um padrão que é muito assertivo, mais um padrão que funciona muito, que pode colocar muita grana no seu bolso aí. Então, se você gostou, já se inscreve. Não deixa de se inscrever para você não perder os próximos vídeos. E detalhe, lembrando que se você quiser acessar, ter acesso né, a um site de análise como esse aqui, para você mesmo fazer suas análises, para você mesmo analisar o mercado, ver se o mercado tá bom, se não tá legal, eu vou deixar o link do site de análise aqui na descrição desse vídeo para você. Basta você clicar no link e acessar. Beleza? Então é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu, soldados. Até mais.